Essa dica, pessoal, essa dica ela foi passo a passo mesmo, é cumprido, mas é preciso que seja. Vocês tenham que ver como é que é feito do começo ao fim. Por isso que o vídeo foi longo. Fala galera, beleza? Ó, vamos fazer o furo ali, ó, da água fria, tá? Da segunda peça aqui, da janela. No, no furo do, do esgoto, a gente usou essa ferramenta aqui, ó, tá? Prática pra caramba, cara, ajuda pra caramba mesmo, né? Só que muita gente que é iniciante é, quer aprender como que faz tradicionalmente, né? Do, do jeito tradicional. Então vou fazer o furo de água fria do jeito tradicional. Bora lá? Para fazer o furo de água fria, pessoal, o modo tradicional, você vai precisar de lápis, trena, esquadro e saber as marcações e transferir para a peça. Então vamos lá. Quantas peças já assentadas, pessoal você tem a lateral assentada você tem a de baixo assentada você precisa descobrir as medidas da lateral da, do, do ponto de água da esquerda, da direita da parte de cima, da parte de baixo pegou essas medidas transferiu para a peça esquadrejou, fez o quadradinho é só furar no centro então vamos lá descobrir as medidas aqui ó. vamos pegar a medida de baixo primeiro medida de baixo vinte e nove e trinta e dois vinte e nove centímetros e trinta e dois centímetros embaixo vinte e nove trinta e dois marcou passou os pontos vinte e nove e trinta e dois não se preocupa, pessoal, que lápis sai facilmente, tá? Marcação de lápis sai facilmente de peça de revestimento. Agora vamos para a parte lateral. Parte lateral eu tenho 22.3 e 25 mil. 22.3, 25 22.3. Nesse próprio risco que você traçou, você vai, você vai fazer isso ó. Vinte e dois ponto três e vinte cinco e meio. Marcou na própria lateral do primeiro risco, agora você escondreja até formar um quadrado. Pegou as medidas na parte de baixo e de cima. Esquerda e direita Forma um quadrado. É dentro desse quadrado que a gente vai furar com a nossa serra-copa. Beleza? Segue aí. Vamos trocar a serra-copa. Essa serra-copa aqui é a serra-copa que a gente usou para fazer o cano de esgoto, certo? Agora a gente vai colocar essa menorzinha que é para fazer o da água. Lembrando, pessoal, essa serra copos aqui eu comprei com o meu amigo Patrick Domingues, Domingues Abrasivo. O de... a descrição do contato do Patrick dessa serra copa aqui vai estar tá aí na descrição do vídeo, beleza? É só entrar aí e falar com ele no WhatsApp. Zap. Beleza. Aqui, pessoal, vamos marcar bem justo mesmo. Né? Bem justinho, depois a gente ajusta. Certo? bem justinho também né? a gente vai colocar um guia vamos colocar um guia nos cortes dos dois lados para o corte ficar bem retinho Pessoal, a nossa guia está colocada ó, rente ao risco do lápis que eu fiz lá. Rente ao outro risco de lápis que eu fiz aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar rente a guia para poder ficar filé. Só vou puxar um pouquinho para dentro para livrar o corte preto. Quem você precisar dar acabamento depois, pessoal, eu dou acabamento com a lixa de liquidado. Beleza? Vou tirar a guia. Com a guia fica muito mais reto o corte aqui, pessoal. Na serra maravilhosa. Fica muito mais reto. Agora eu vou cortar outra lateral. Lembrando que eu tenho que livrar o risco preto. Ligeiramente deitada a serra mármore, ligeiramente deitada. Eu não posso ultrapassar essa linha aqui, ó. Agora pessoal, agora a gente vai dar aquela chanfradinha do lado para desgastar essa parte escura para depois a gente passar uma lixinha de d'água aqui. Não lembrando, é um chanfro, não é o um 45 graus. Agora lixa a brilha d'água, galera. Vamos ver se vai dar certo agora. Bom pessoal, como vocês puderam ver, o corte ainda precisa de ajustes, porque eu cortei ele mais justo justamente para não correr o risco de ele ficar largo. Agora... Você já tem o corte praticamente pronto Você só precisa ajustar Agora você vem na lateral aqui ó, Marca exatamente onde você tem que ajustar É um golinho de nada Aqui, aqui ó, Basicamente também É só dar uma ligeira chanfrada Aqui ó, Uma ligeira chanfrada Nele Passar o disco De brilho d'água de novo você vai ajustando até ele encaixar aqui, beleza? Eu tenho que ajustar um milímetro de nada aqui, né? Um assim milímetrozinho aqui, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Tirar isso aqui, ó. Agora, pessoal, a gente vai passar a lixa até chegar no, na linha preta aqui, ó. Vamos ver se o nosso corte deu certo, galera. Se eu falar pra vocês que não dá trabalho, eu tô mentindo. Trabalho dá. Só que fica top. Vamos pôr juntinho aqui embaixo. Vamos juntar aqui. Bota uma no meio. E uma ponta. Galera, perfeito, perfeito. Deixa eu só travar ela com uma cunha, que aí vocês vão entender o que eu tô falando. Não mostrar de pertinho pra vocês. Travar aqui. Ela vai ficar assim. Bem fininho, bem feito. Acabamento de primeira, ó. Top. Vai ficar assim, galera. Bem justo na janela. Bem justo mesmo. Aí... Se assentar e rejuntar, já está pronto. Se você quiser colocar uma guarnição, também pode, que é o que eu vou fazer. Vou colocar uma guarniçãozinha de 2 centímetros, contornando ela toda, da mesma cor da janela. Mas do jeito que está aqui, se você só quiser rejuntar e deixar, está pronto também. Beleza? Se eu falar que não dá trabalho, eu estou mentindo. Mas que fica, show, fica. Não fica não? É isso aí, pessoal. Mais um passo a passo de corte com precisão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 o que dá acabamento é lixa, então vai fazer corte preciso assim, risca, corta, chanfra e aí você dá o acabamento com a lixa. Se você chanfrou, a parte, a base embaixo você tirou, vai ficar só um fiozinho aqui em cima do esmalte, o esmalte a lixa come, aí você vai chegando, ajustando, tirando na lixa, fica show de bola. Fico veneno, essas peças ficam veneno. Pessoal, mais uma vez agradeço a todos aí por estar assistindo a Casa dos Legistas, o passo a passo que eu estou fazendo aqui na minha casa. Vou trazer todos os truques, tudo que eu não tive tempo de gravar em obras de terceiros até hoje, eu tenho tempo de gravar na minha obra. Vou trazer tudo mastigadinho, passo a passo para vocês. E aqui eu vou gravar novas aulas também do curso Os Legistas, então não, não perca.